Ele, ele, ele editou o CD para mim, aí eu conheci o, o, o criatório dele, né? Uma pessoa que tem grande conhecimento aí de, de, de, de, na parte do Coridó e, pô, não, sem explicação, né? Que ele já fez aí pelo Corió e faz, né? E sobre um torneio, e tudo, viu? ele faz o um torneio aí, é o Brasil, é, pra, é pessoa pessoal é, é, é, para todo o Brasil é pela internet. E.. Eu tenho uma pergunta, né, e é, na, na verdade isso é, é quase duas, né? <risos> ele vai responder. eu como eu sou curioso, que eu estava ali, ele estava editando o CD para mim, a gente estava conversando, tinha vários pardinhos ali, onde, onde ele mostrou ali que ele estava tá ali. Naquele ano, acho que ele tirou 16, filhote, é macho né, e mostrou os filhotes cantando muito bem, por sinal, com andamento, pós, excelente. E aí eu vi um negócio branco no comedor dele ali, e perguntei, ó, oh, Vilmar, o que é isso? É isso aqui, é, é, é a comida do Corió, do porio, é, é o arroz, né? É fragmento de arroz. E até hoje eu uso, é um, um, um alimento muito bom, é excelente, né? Eu uso direto esse fragmento de arroz. E se ele usa ainda, e vai ser muito importante para os outros pessoal, se quiser é, dar a dica dele aí, que ele acha, é muito importante. E a, segunda, a pergunta que é formulada é, é, também é, quantos tempo ele usa de CD no, no filhote, né? Tocado, e quanto tempo de, de descanso? Um abraço. Com a palavra, Vilmar, pode falar. Oh, boa noite, Ailton. Ailton, já até mostrei aqui, Hilton, ó. Ó, se eu for mostrar ali, tem umas 10 dias aqui. O que, que é isso aí, Vilmar? Fala pra nós aí, como é que, como é que usa, o que é que tem é aí a, dentro? É arroz. É, não, isso aqui é arroz. Arroz, eu já compro próprio, vai Tubarão. Às vezes, um amigo meu que manda também de Jaraguá do Sul é arroz, arroz quebradinho. Tá? É, porque na realidade, o gurió é conhecido como papa-arroz. Tá? É, então, tem gente que já dá o arroz com com e tal. Eu gosto de dar assim, assim. Já faço isso alguns par de anos. Quando falo alguns par de anos olhar para o início lá de, de 2000 já, faz uns 20, 20, 20 e poucos anos, 22 anos, sei lá, ou até antes, acho que, no, acho que na década de 90 já dava também, se eu bem certo, tá? Eu comprava em saco de 60 quilos. A, a comida número um aqui em casa é o arroz, tá? Ah, eu, eu respeito quem usa semente, pronto, mas eu sou anti-semente. Eu não entro semente aqui na minha casa, só arroz, o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 Então aqui em casa é somente arroz assalinhada e o alpão, tá? É tudo, é tudo guardado assim em, em garrafa pet é tudo em garrafa pet assim ó tá? só arroz, alpão, e aqui em casa não entra semente porque eu cheguei a conclusão eu cheguei a uma conclusão que semente dá também aqui em casa tá? dá, tinha muito problema com o dom mas muito mesmo, semente dá muito cabudom. E aí eu cortei a semente, isso já vai fazer em um, um, um torno de ma mais de 20 anos, tá? que eu não uso semente. Eu só uso semente quando eu pego um o de alguém, assim, dizer, que é uma coisa rara. E a pessoa dá e eu faço até a o até fazer a quebra dessa continuidade, tá? Mas depois fica só no meu trato. Tá? É, o que mais que o um amigo perguntou?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 Porque o curiosinho nessa fase de ele tem que ser taxamente tá, é feliz, tá? Mesmo que ele der a nota, tá? É, porque se eu botar ele a disputar com o CD, tá? Ele vai ficar pegando carona, vai começar a querer dar retorno, então a gente tem que se ater a esse momento, o Messi só na marcha. É 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde. Então, o meu CD eu já preparo, meus artigos, é, como, como o, o, hoje em dia já toca com cartão,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 Você abriu a torneira e já, não, já responde. Então eu gosto muito dessa interpreta, de exercitar, ser enche dele. O mais importante agora nesse momento tá? é exercitar, ser enche. Então o menos é o mais nesse momento. Então aí vai é uma coisa muito pessoal de cada um que eu falo. Porque é, eu aqui na minha casa, eu, eu tenho uma casa ali que tem uns poucos metros quadrados. Eu tenho a minha área aqui assim, o meu amigo, o, o amigo já teve aqui assim, o Ailton. Que é só minha mesmo. Essa área aqui é minha, o criador, minha garagem, um negócio assim Então, é uma área específica minha. Então, aqui eu posso botar, tocar, se eu quisesse tocar meia hora por uma hora. Mas, de casa, já não dá, porque já vai ter conflito familiar. Então, o tocar vai depender muito do teu ambiente que você está no do teu passo, né? Da tua casa, do teu ambiente, para não ter conflito familiar. Mas, eu sempre oriento assim, ó, menos é mais, tá? Nesse momento. É isso que eu posso dizer, mas Você tem que sentir isso dentro do seu ambiente. Valeu,